É, vamos, vamos, ligar. Agora vamos começar agora vamos começar vamos começar e aí vamos vamos meter a picareta na pedra tudo de bom tudo de bom oi pegou a cebolinha lá embaixo ou não então vem pegar vem pegar vai pegar para a gente poder ir preparado Eu não sei se ele chega nesse nível, mas Vamos tentar, né? Vamos, vamos tentar É, vamos vamos tentar pegar o máximo de cobre possível Então, tá aqui, ó, tá aqui ó. Pega aqui, ó, pega aqui, tudo pra você Opa, dente de leão Aí pegou, bora Pra mim dá falta conseguir ser duas pessoas, mas né Eu não sei que dia da semana é hoje, vamos ver se tem Um mercante aqui, não tem A esporte. Vou pegar Peguei. Vamos lá Tu, tu, tu, tu. Vamos? Vai demorar Isso tem que durar Ah, então A gente na festa Tem, uma, tem um evento que a gente ganha Um espantalho, sabe Que você tem como comprar o um espantalho É Mas a série vai durar Bastante tempo, véi e ainda mais que eu só vou postar dois vídeos por semana. Hum, hum. Segunda e sexta. Que é uma boa... Uma boa data. Às 11 e 30 porque 11 e meia é uma data boa. Uma hora boa. Meu, vou postar 11 e meia porque as pessoas que vão estudar de tarde ainda não foram estudar. E as pessoas que estu estão estudando de manhã vão estar chegando. Eita, nós ainda não abriram, então vamos pescar. <risos> Se tentar com a vara aí, velho. Eu deixei a minha vara lá na praia. <risos> é, vamos pescar no rio também. Vou pegar umas antigas pequenas. Na verdade, vamos pescar na praia. Tem baú lá, então nem tem como pescar na. Aí ó. o velho tá pedindo dois espalhos para mim. Onde tem squalier? É, deve ser. Um chigan pequeno. Aí eu vou deixar todas as comidas aqui na praia. Pegar minha vara. Hum. Tá, eu vou andar com todos os meus materiais aqui. Meu, será que ele já tá vendendo a vara? Oh, o velho? Ainda não. Eu não sei, não um pouco me importa. A da porta sim <risos> que isso. Achei um livro. Deve ganhar mais XP por peixe perfeito. Taran, <risos> Meu, assim que a gente conseguir nossas varas melhores, bora começar a guardar dinheiro, guardar os peixes Pra quando a gente vai level 5 de pesca, que você pode duplicar o valor da, do peixe Peixe do sol, é louco E tem insolação logo o peixe, peixe com insolação Ô louco, o primeiro peixe do sol com 25cm Grande, grande Ai, meu, preciso apresentar duas pessoas. Eu tenho que ver essas duas pessoas rapidão. Ah, é o Dmitriz e a velha. Vou me apresentar agora. <risos> é, eu, eu, eu, é o marido da, da carpinteira, né? Cadê a velha? Eu passo na casa da velha, velha não tá. Não, não, não, não, não. Aí, achei o Dimitrius Parado bem na frente da casa dele. Só o Meu nome é Dimitrius, Cientista, local e é pai. Obrigado. <risos> Safe. Meu, onde a velha pode estar, a véia? A véia? Eu preciso conhecer ela. Aquela velha do, do Stephen Hawking. É esse mesmo, aquela velha mesmo Onde será que ela tá? Vou ver, vou ver, vou ver aqui ó, dentro dessa lojinha Tá não Mas essa velha não pode ter muito, ido muito longe, achei Ora, ora, bem-vinda à nossa comunidade, você pode me chamar de vovó se quiser Claro vovó Aí, eu já completei a missão e agora eu preciso presentear alguém. Eu vou presentear o prefeito com a, com a flor. É, prefeito, eu sei dos seus segredos. <risos> prefeito. <risos> Rapaz... Aí eu já conheci todo mundo que precisava, estou tranquilo. Uhum. Que? que barulho mais. Mas não apareceu o negócio. Tô sendo beitado aqui. Ah, então. Primeiro peixe perfeito. Uma chega pequena. Nossa, foi quase perfeito uma brema. A brema. Rapaz, a pescaria aqui tá como? Produtiva. Eu perdi o peixe. Vamos, vamos com, vamos com, vamos. Estamos testando aqui. Eu testar ainda. Eu tenho que testar uma coisa também, que você tá gravando a sua voz. Vai que não tá. Vai parecer que eu tô falando com nada. Mas aí a gente passa do mesmo jeito, porque, né? Eu vou pegar seiva é pra fazer tocha e. Aham. Uhum. E pra fazer. Olha, a se dá dois de dano. Eu tô toda proteção aqui, ó. Ae matei! <risos> Na foiçada, cê é louco? Meu, melhor, eu não gasta energia. A foice. Não, ela não gasta. Aí eu vou te matar o último. Peço é nível 2 também. 150. Eu oh. esqueci de vender meus peixes também. <risos> oh. Tá, mas finaliza aí, finaliza